Qual é a diferença entre renda fixa e renda variável? Os investimentos em renda fixa são aqueles em que você sabe quanto vai receber lá na frente. Um exemplo é o CDB. Quando você compra o título, já te falam a porcentagem do CDI que ele vai render. Já na renda variável, não é possível ter essa garantia. Você pode ganhar, perder ou ficar no zero a zero. Como são investimentos de risco, a possibilidade de ganho expressivo em um curto espaço de tempo é maior. Um exemplo de investimento em renda variável são as ações. No mundo dos investimentos é sempre assim, risco maior, chance de ganho maior, risco menor, ganho menor. Por isso é tão importante conhecer o seu perfil de investidor, se você é conservador, moderado, arrojado ou agressivo. E é importante também não colocar todo o dinheiro num só investimento. O legal é diversificar. Se você está saindo agora da caderneta de poupança, o meu conselho é migrar para a renda fixa primeiro, enquanto estuda as opções. E se for cliente aqui da Genial, você conta com o um assessor de investimentos para ajudar nesse caminho. Quer saber mais? Eu vou deixar aqui na descrição os links para os nossos e-books de renda fixa e renda variável. Mas antes, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E se ainda ficou com dúvida, deixa a pergunta aqui nos comentários. Até a próxima.